Durante a semana, mesmo quando eu tô comendo, quarta ou quinta-feira, eu, eu sinto um cansaço adicional. Acho que o estresse da semana, né? Aí no meio da semana, mais ou menos eu tenho um cansaço. Mas ontem eu decidi não ir pra academia, tá? Eu não consegui bater as mil calorias ontem, foi mil e pouca, 2.500 eu acho, aproximadamente 2.500 calorias. Então eu não consegui ir pra academia. Eu fiz aquele treino é, no meu horário de almoço lá na esteira hoje eu inverti, hoje como é véspera né? amanhã é feriado véspera de feriado, amanhã é sexta-feira santa é... eu não vou conseguir tirar almoço tenho reuniões, tenho que adiantar algumas coisas para amanhã conseguir ficar livre como eu trabalho com pessoas lá de fora, nem sempre os feriados daqui casam com os feriados de lá tá? é... então, hoje eu acordei 4h30, acordei bem acordei disposto, não tive problema para levantar, tomei meu banho rapidinho, 15 para 5 meu, meu cunhado estava tava aqui na, na frente do prédio, a gente saiu né, de carro, é, cinco minutinhos, nem isso, a gente chega ali próximo ao Horto Florestal, aqui em São Paulo, na Zona Norte, e a gente caminhou na rua lateral, inclusive ele mandou para mim o, o, a foto, o medidor dele, que tem a roda, tudo, eu vou colocar aí também junto, vai aparecer aí do lado, e foi aproximadamente 5km que a gente andou hoje, a rua lateral é bem íngreme, a gente deu duas voltas, né? foi toda a rua lá, subiu duas vezes, depois aí abriu o orto por volta das 5 e meia, a gente entrou, deu uma volta inteira no orto e saiu e voltou para casa, então deu 5km, ou seja, 5km, às 5 da manhã, né? 4 e pouco, 5 da manhã, é, sem comer há 4 dias é uma experiência interessante. É um... Eu não vou dizer para você que eu tava super energizado, tá? Mas deu para fazer, deu pra fazer uma boa. Foi uma caminhada, não foi corrida nem nada, dá para fazer. É... Mas hoje eu tô sentindo um pouco mais assim de cansaço. Não tem nada doendo, não tem nada assim alarmante, mas é um certo cansaço, sabe? Uma certa preguiça assim. Então tá. Tem isso, mas enfim, estou fazendo exercício a semana inteira, exceção de ontem e sem comer, né? Então acho que isso tenha contribuído, tá? Então é isso, o relato de hoje é isso. Ah, vamos fazer nossa nossa medição diária, né? Pegar aqui o nosso medidor de, de glicemia, fazer o famoso furinho aqui. Não dói isso aqui, não, tá? Isso aqui é só uma picadinha, não dói. Aí sai um pouquinho de sangue, sai um pouco de sangue no dedo, a gente vem aqui e coloca na, na fitinha. Minha mão já tá lavada, né? Você tem que lavar com água e sabão, não pode lavar com álcool, nada disso, só influencia na, na medida. Olha, hoje tá, tá baixo a 57, 57, tá? Então sim, 57 é... É um nível baixo. É, eu vou fazer, tem um vídeo aí que eu postei é, recentemente, é, carboidrato e diabetes, né? Então eu falo lá a faixa mínima e a faixa máxima. Mas dá uma olhada lá, vocês vão entender se está baixo ou está alto. Mas assim, para mim esse valor ele é interessante. Ele é interessante porque isso significa que isso aqui mede o quê? Isso aqui não mede insulina, tá? Nós não conseguimos, nós não temos aparelho em casa para medir insulina. A insulina só em laboratório, né? Você tem que coletar sangue, tá? Manda pro laboratório e eles vão fazer o exame lá. Isso aqui tá medindo o açúcar que eu tenho no sangue, tá? É, se eu tenho resistência à insulina e tem que fazer uma enxurrada de insulina para tirar esse açúcar do sangue, aqui em casa eu não consigo medir isso, tá? Mas enfim, o fato de estar com uma, uma glicemia, um nível de açúcar bem baixo, baixo, né? É, significa que eu tenho que buscar essa energia de algum outro lugar então a queima de gordura né, acaba acontecendo eu queria ter um, um aparelhinho talvez numa próxima no num próximo vídeo eu, eu tenha eu já compro o aparelho para medir é, para fazer aquela aquela análise de se eu estou queimando gordura mesmo né e aí pela urina você acaba vendo se você está realmente fazendo o processo de queima de gordura, ali é, aí seria mais mais interessante. Bom, espero que você goste do, do, do da postagem de hoje, porque é diferente, né? Você vai ver a filmagem 4 horas da manhã, eu, 4 e poucos da manhã, quase 5 horas da manhã, eu andando aí na, na rua, e talvez isso possa te motivar. Ah, mas eu moro num lugar que é muito perigoso e que não dá para sair na rua. Eu entendo, tá? Eu tô mostrando o meu cenário, não é o cenário de todo mundo. Cada um tem a sua situação. É, a minha mãe, por exemplo, ela tem problemas de saúde, né? Ela tem fez cirurgia da hérnia de disco, essas coisas. Tem tem uns parafusos lá. Tem toda uma estrutura nas na, nas, nas costas dela, né? Na parte para da dar sustentação. É. Ela não pode esse tipo de coisa na rua, é muito perigoso para ela, né? Assim, ela anda dentro do próprio prédio, né? Ela fica andando lá dentro do próprio prédio. É a opção que ela tem, mesmo com essa situação física, né? Comprometida, saúde comprometida. Tem pessoa que pode andar na rua, que o lugar até é seguro. Ou muda o horário, vai no um horário que pode melhor. Ou tem pessoa que vai com roupa de academia, roupa mais leve, né? sentido ao escritório, já levando na malinha a roupa de trabalho, e lá no trabalho tem academia, ou próximo do trabalho tem uma academia, ou tem um lugar para poder andar, e depois se troca, toma um banho e se troca, então assim, existem vários cenários, né? a gente tem que ver qual que se encaixa melhor para gente, tá? Então assim, mais do que falar sobre a dieta, eu estou tentando conversar aqui como se a gente fosse amigo, tipo dar algumas ideias, a gente tentar encaixar, porque, tenho certeza, o seu cenário é diferente do meu, às vezes é melhor do que o meu, às vezes é pior do que o meu, ou igual. Mas o importante é a gente trazer as informações e aí no momento mais adequado da sua vida, no momento mais, mais correto, você se ajusta, tá? É isso aí, vamos, vamos, vamos que vamos. Eu acho que aguenta até amanhã. Vamos que vamos. Um abraço. Bom dia. Hoje é o quarto dia. Eu acho que eu não vou conseguir descer lá na hora do almoço para fazer academia. E a academia do prédio não, não abre, né? 4 e meia da manhã. Então eu e meu cunhado aqui, nós viemos para a rua. Fazer caminhada aqui na rua. Tem uma ladeira aqui. Na, na filmagem não dá para ver, mas eu posso te garantir que essa aqui é uma ladeira bem, bem íngreme. Acho que Você pode ver pela curvatura do muro aqui, ó. É uma ladeirona, e a gente tá... tá aqui na pegada, né? Eu sei que todo mundo aí tem suas atribuições, enfim, nós também temos. Então, <risos> a gente é maluco, né? Então a gente arruma um horário para fazer o um negócio. Como eu falei para... Como eu comentei no vídeo de ontem, olha o meu cunhado fica afinando aqui, ó. O bicho perdeu mais de 25 quilos já. Só na caminhada. Só na caminhada. Ó, o único exercício que ele faz caminhada, né, Gustavo? Só caminhada. Deixa eu pegar o microfone e colocar aqui. Só caminhada e reeducação alimentar. E, e dica do Fábio, lógico. <risos> Só caminhada e reeducação alimentar, é claro. Ele não tá fazendo aí esse negócio de uma semana inteira, rua sem saída, que a gente está voltando à rua. Agora dando tanto, tanto, todo santo ajuda né, porque agora a gente tá na descida aqui, agora é só soltar o freio de mão, mas, mas então, o caso dele, ele fez a reeducação alimentar, bebendo água, comendo alimentos nutritivos né, porque é o mais importante, e, e tá nessa pegada aí, todo dia aqui, quem mora na zona norte, se quiser fazer companhia pra gente, por volta das quatro e pouco, cinco da manhã, vem na rua lateral do Horto Florestal, vai encontrar a gente aqui, subindo e descendo da rua. E quando abre o Horto, o Horto, pelo menos no horário, não, nessa, ainda né, acho que no inverno muda de horário, mas abre às cinco e meia. Esse lado todo aqui do verde aqui pro outro lado é o Horto. Na hora que abre o Horto, a gente pula lá para dentro fica mais um pouquinho e depois vai embora acho que antes das 7 até eu já tô na frente do computador trabalhando então é isso né a vida a gente não nasceu em berço de ouro a gente tem que achar uns lugares uns horários porque a gente tem nossos nossos afazeres durante, durante o dia bom porque eu tô falando isso para motivar né parece que a gente aqui é dono de academia ou a gente não faz nada da vida já aposentado né mas não é nosso caso tá a gente está encaixando da forma que dá. Ah, mas é claro, eu prefiro dormir do que ficar acordando esse horário, vocês estão malucos. Mas, sim, eu, não, eu pelo menos eu não estou fazendo isso todo dia, mas vai de organismo para organismo. né? Tem gente que se sente bem acordar mais tarde, gente que se sente bem acordar mais cedo, é o um relógio biológico. Você tem que se adaptar, se você não faz esse horário, você pode fazer depois do trabalho, enfim... Ah, mas depois do trabalho eu tô cansado, enfim, eu também, Quando eu, depois do trabalho eu tô bem cansado, mas é, na medida do possível tenta tento encaixar. É claro, é, tem gente que já tem um, já tem uma vida muito corrida fisicamente, você já gasta muita caloria, já tem um estresse físico muito grande, né? Então não precisa, não precisa, porque você já tem um trabalho que já tem um estresse físico, então sua energia ele já tá sendo gasta, é melhor você... Usar o seu tempo realmente para descansar, enfim. Mas no meu caso, por exemplo, que fico sentado o dia inteiro na frente de um computador no escritório, fazer algum tipo de exercício para circular o sangue, enfim, oxigenar o cérebro é extremamente importante. Então é isso. Esse é o relato de hoje. Não estou sentindo nada, quarto dia, sem comer. Só tomei água. Ah, hoje de manhã eu coloquei uma, um pouquinho de sal, sal rosa do Himalaia na minha água. Eu fiquei, com, eu fiquei com certo receio, porque como eu estou bebendo muita água e não estou comendo absolutamente nada Eu fiquei com receio da, da, da questão do, do desbalanceamento eletrolítico Tem um outro, livro, outro vídeo que eu falei sobre isso daí, depois vocês dão uma olhada lá, tá? Eu vou deixar aí em cima no card o, o link para o vídeo Mas eu falei de desbalanceamento eletrolítico, isso é extremamente perigoso Então eu para evitar isso eu, eu coloquei um pouquinho de sal rosa do Himalaia na minha água só isso, tá? Mais nada, mais nada, nada, o pouquinho que eu coloquei, olha, foi Vou pegar uma colher de sobremesa, foi metade da metade, foi uma pitada mesmo, foi um pouco, um pouco mais do que uma pitada que você pegaria com a mão, quase não senti, coloquei direto na boca e bebi água por cima, bebi meio litro de água e vim pra cá, é... depois no outro vídeo... Hoje eu estou mudando a sequência, né? você pode ver que agora eu estou aqui, tá noite ainda, a gente está andando aqui, está caminhando. Normalmente eu faço essa parte mais, essa conversa que eu faço contigo, eu faço na minha academia lá, do prédio. Hoje eu inverti porque eu não vou ter tempo durante o dia para ir para academia do prédio. Mas daqui a pouco, no vídeo das 7 da manhã, eu, eu falo algumas outras coisas lá, sobre como, como que está meu ânimo, minha disposição, minha energia. E aí eu passo mais relato. Na verdade, esse, esse vídeo vai ficar na segunda sequência, mas, mas, mas a ordem mesmo dos fatos é essa. Um abraço. Até amanhã. Dá um abraço aí, Gustavo. Você se compromete aí de dar o seu relato de como você perdeu 25 quilos em alguns dois meses, três meses, nem isso. Três meses, é. Três Comprometo meses. sim, com certeza. Beleza. Tamo aí junto. E muitas dicas do Fábio, com certeza, também. Tá bom? <risos> um abraço e bom dia pra todos. Legal, gente. Um abraço.